Eu ia dizer o seguinte, o que, o que eu digo o seguinte, o que dependeram do povo angolano, muito sinceramente, sem me advostamos estamos quase CJ. O número 3 é o voto. O que dependeram do povo angolano, mas agora não sei o que é que vai o é velho é por trás. Como é dizendo, o que depender do povo nós precisamos realmente de mudar dos hospitais que só são paredes, não têm medicamentos. Queremos mudar, das estreas são todas esborracadas, mas inventaram o IVM, que é imposto automóvel, não sei o quê, que sabem onde é que vão buscar aqueles portugueses para viros nos aqui. Queremos mudar desses coincidentes com um documento que já existe. Por exemplo, a carta de condução. Hoje, é para fazer a segunda via de uma carta de condução, são 40 e tal ou 50 mil coisas. É absurdo. O bilhete é idemente, o, o passaporte é idemente, É N é coisas em que nós precisamos de ser. Isso já não é urgente. É emergente que o MPNA deixe de governar este país. Porta palavra.